Fala aí pessoal, aqui é o Roberto Catarinense, tô aqui no Morro Borra Vista em Jaraguá do Sul, Santa Catarina Quero mostrar para vocês umas imagens daqui que é fascinante, se liga só Jaraguá do Sul. O termo Jaraguá vem da origem tupi-guarani que significa Senhor dos Vales. Aqui em cima, no topo, é um cenário para voo livre, tá? para parapente, já foi palco de competições estaduais e internacionais. Vocês puderam ver um pouco do que é o lugar aqui. É claro que com a GoPro e com a minha câmera com uma lente 18-55, você não consegue ter a dimensão completa. Então, recomendo que você venha aqui e veja com seus próprios olhos. Tenho certeza que você vai gostar. Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, o seu like. É isso aí, pessoal. Valeu!